Apresentando eu, papai Jujuba Nanica, no canal Jujuba Nanica. Pai, é para mais um vídeo, hoje estamos aqui para gravar um vídeo ganhando esses dois itens aqui, ó. Essa costa que fica na parte da frente, eu vou botar para experimentar. Vamos usar também essa asa, que eu vou botar também para experimentar. E também vamos comprar esse lindo óculosinho. Olha, bem estranho a minha skin ficou, nem vi. Assim ó, ficou assim, ó, eu gostei bem. Eu vou fazer um combo de outfit com isso. Ficou bem bonito, eu gostei disso aqui. Já esse aqui, eu não sei se eu vou usar muito, mas vocês devem usar, né? E esse aqui já vão comprar, né? Que ninguém é idiota de ficar esperando. Vamos comprar. Comprar é bom. Logo, logo, gente. Vocês vão ver meus Robux em mais ou menos 9,20. Que eu vou gastar tudo hoje. Talvez. Mas, bom, gente. A primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar nesse joguinho aí, ó. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Depois vocês entram, tá? Já vamos até dar um like aqui, porque daí tem os grátis. Ah, é. Precisava ver a experiência pra votar, né, guys? Eu fico olhando pra ali porque ali tá minha tela, mas é ali que eu falo com vocês. Eu fico falando pra ali e parece que eu tô falando comigo mesma. Mas eu olho pra lá, tem a minha foto minha, minha gravação. Só que eu tenho que olhar pra ali pra vocês assim. Vamos até tirar, ah, vamos que dá, né? Ah, tá. Estranho é da Gucci oh, tá. tá E agora? Ganhamos Um item, eu acho Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu... só Só vamos entrar aqui no nosso avatar, né? Pra gente dar uma fisigita Calma que tem muito gráfico Parece aquele negócio do Harry Potter. Daquelas pedras lá que se mexia. Era jogo de... Da... Como que é o nome disso aqui? Xadrez do, do... Xadrez dos bruxos. Acho que era assim que se chamava. Bom, primeira coisa que tem que fazer... No entanto... Esse só pode ser obtido em... em até... Obtido até 26 de fevereiro. Então, a gente, já tá 26 de fevereiro, 6... Pode me pegar, entendeu? Então vamos gravar esse vídeo rapidinho, né? Sem enrolação uh, pera Deixa eu só ver esse aqui Se eu conseguir a frozinha Que um item, pelo menos eu acho que eu já devo ter recebido Cadê, cadê? Cadê? Ah, calma aí que já tem que ter Já Vamos botar um cabelinho Legal, qual cabelinho? Oh, gente, eu usei. Eu comprei esse cabelo de, an de anime só pra fazer isso aqui, ó. Ó, oh, deixa eu mostrar. Cadê? Só pra comprar isso aqui. Sim. Eu comprei. Aí, ó. Pronto. Eu comprei pra isso, gente. Pra fazer isso aqui, ó. Aquele cabelinho é pra isso, olha. Vou oh, que fazer cosplay. Ó que linda! Maravilhosa. Sou <risos> eu. Ok. Ai, ai. O que, que eu tenho que fazer aqui? Que eu não entendi até agora. Ô, oh, gente, eu vou esperar um pouquinho aqui. Que caso o item apareça, né? Porque, tipo assim, aquele outro vídeo, os itens de demoraram pra chegar. Os itens demoraram pra chegar. Então, é, né? Então, vou só fazer uma mini pausa. Ah, e bebam água. Uma mini pausa. Só pra mim ver se o item vai chegar daqui, tipo assim, uns 3 minutos. Tá bom? Aí eu aviso pra vocês. Já já eu volto. Tanto. Bom, guys, eu tô aqui falando com esse gigante aqui, ó Eu já cliquei em talk é, bring me três moedas For para especial não sei o que lá uh, Vamos ver três moedas Como será as moedas Aqui ó será que essas são as moedas Olha quem entrou! A, Estela. a gente. Ah, não, ah, não fala muito, eu acho. Não, vamos mandar mensagem para ela depois. Bom, vamos procurar essas moedas, gente. Eu já falei com o cara, só que eu acho que está lá para a parte de fora. Se dá para sair ali, né? Todas vezes por dia? Quem? Quanto? Quantas moedas? Quantas? 7 às 16. E 6, 7 às 14 Que bom que eu estudo agora Presencial Ok Calma aí Vou falar que eu tô gravando Mandei oi Aqui ó gente Eita bem, bem, bem animada ela, né? Como podemos ver Ok, vamos continuar. <risos> Costume. Uh, vamos continuar. Mas a filha tá me seguindo não sei por quê. Quem? Estela. Já <risos> <risos> Cadê, gente? Ninguém me responde! Pô oh, gente, calma aí, deixa eu abaixar esses gráficos pra parar de jogar um pouco, pra parar de travar um pouquinho. Porque eu já não aguento mais jogar com o lag. Pronto. Perfeito. Muita qualidade. Oxi! Uh, eu coletei uma das pinturas. Uma das fotos. Oxi! Ó, oh, gente, eu coletei essa foto aqui, ó. Aqui, ó. Coletei essa foto aqui e tá aparecendo aqui. Bom, guys, eu vou procurar outras fotos. Eu quero procurar foto, gente. Eu quero foto, eu quero foto. Será que se eu ir naquela foto vai... Tem alguma menina assim? Vamos lá, né? Não custa tentar. Gente, esse jogo é muito... Não. Não, a menina tá... Não sei a... Onde Tá Isso Ô, oh, guys, quando tiver mais informações Eu já volto Guys Voltei, guys Como podem ver, tô com um novo personagem Eu gostei da parte de trás Porque eu só olho pra parte de trás, gente Eu só olho pra parte de trás, tô nem aí que a frente tá feia frente não tá tão feio assim mas né bom, gente falta três minutos para iniciar o evento e com esse três minutos eu já vou avisando pra vocês o que aconteceu bom eu falei que eu já voltava quando eu soubesse o que fazer né eu fiz esse vídeo rápido aí eu descobri que eu tenho que esperar o evento no caso esses relógio que é Aquele relógio ali, ó ele tem que chegar em zero. Vai começar um evento. Vai começar um evento. Aí, meio que nesse evento, vai ter essas moedas aqui, sabe? E com essas moedas, a gente vai conseguir pegar os itens. Se eu não me engano, é assim. Eu senti alguém atrás, né? Aqui atrás, eu senti alguém. Eu escutei. Por isso que eu virei pra trás. Mas bom, gente, continuando. Falta dois minutos e pra quem não entende, tipo assim, sabe, não entende direito, tem esses probleminha pra entender, eu vou explicar bem de boa. É meio que, peraí, deixa eu botar minha câmera aqui no meio, só pra vocês não ficarem, né? Ah, vai ficar aqui. Bom, guys, então. Bom, então, deixa eu explicar direitinho. Eu falei que eu já voltava. Quando eu souber de uma coisa Porque tipo assim Eu fiz muito rápido Eu percebi que tipo assim Tinha limite Eu já iniciei a gravação Quando eu fiquei sabendo Primeiro eu tive que né Arrumar o filtro Tirando isso Tá de boa Mas aí Eu descobri que tem que esperar o relógio O tempo do relógio acabar Pra dar o evento E com esse evento Vai surgir várias moedas Tipo Tipo tipo, né, gente? Uh, tipo, como que pode ser? Qual que pode ser? Ah, lembrei. Meio que vai ter três jogos. E, tipo assim, é três eventos. Você pode conseguir as três moedas em um evento só. Pelo que eu vi, parece mais tre. Parece mais estrela cadente. Ou você pode conseguir as três moedas juntas, em, tipo assim, em um jogo só. No caso de um evento Ou você pode conseguir Nos três eventos São três, São três moedas Entendeu? Ela, em lugar do Ela pode aparecer em qualquer lugar desse lugar Enorme tem a a E tem que ser a primeira a pegar, viu? Não a Senão vai ter que esperar A próxima moeda É meio que um pisca-pisca Ela vai aparecendo sumindo Aparecendo sumindo Aparecendo sumindo Falta 40 segundos, tá todo mundo aqui no meio, não sei porquê, gente, eu vou tentar me espalhar pro mar. Ó, tá caindo esse negócio aqui de cima, até agora eu não entendi. Ah, só pra avisar, gente, é da Gussie. Aqui, ó, 17, 16, vamos contar. Espero chegar em 10, 9, 8. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deixa eu ficar aqui com o povo. Gente, eu tenho medo desse cara. Aqui, ó. Esse jogo. Uh! Gente, pra descer pra baixo é como? É o shift pra descer e o espaço pra subir tá ah, Cadê? Ali? ali! Aqui! Aqui! Agacha! Peguei! Peguei! Peguei uma Calma! E o fonde? Calma! Some! Cadê? Cadê outra? Cadê? Eu acho que eu vou pegar uma em cada mini -game. Pera aí, gente, vou tirar essa música aqui. Eu acho que vai dar copyright porque vai ter um show. Então, eu só vou pegando essa aqui, negócio de impulso. Vamos ver gente, chega mais moeda. Aquilo ali é o que? É o que? Ah, uma foto! A ah, gente, o, o espaço é para subir, o shift é para descer. Vamos continuar vendo. Vai ser pega, né? Ver se chega alguma moeda, mas eu acho que, que dá para pegar três moedas em cada minigame. Mas eu acho que aparece, tipo assim, três moedas por minigame. Eu só consegui uma, eu vou tentar pegar, eu acho que apareceu só três moedas, tipo assim, é, como que eu posso dizer? Três, três moedas em um minigame e tem, peraí, tem três minigames e vai aparecer três moedas em cada um. Uma as pessoas pegaram, acho que tem um limite de pessoas pra pegar, outros e outra eu peguei. Não, dá pra subir mais pra cima Vamos continuar aqui no limite do mapa Pera, dá pra subir? Uh, calma Vem cá Calma aí, eu vou tentar dar a volta Eu não vou aumentar a resolução nada Sorry aí, gente, mas eu não vou aumentar essa resolução não Senão vai ficar muito legal viu? Gente, cadê o peixe? O peixe, o peixe, o peixe, o peixe, peixe, peixe. É o peixe. peixe Peixinho Peixinho Peixinho Vamos Gente, então Acho que é 8 minutos de minigame E né Não, é 3 minutos de minigame É 8 minutos de minigame No caso é 10 eu acho Gente, quando se aparecer, quando eu começar o próximo minigame, eu já retorno com vocês. Pega, pega o bolso, uh. tá? Eu já volto, eu já volto, gente. Calma, já volto. Uh, deixa eu ver. É. Guys, então voltamos e eu. Saí do jogo e entrei E eu entrei em outro servidor E apareceu uma moeda pra mim Eu vou tentar fazer a mesma coisa Eu já peguei duas moedas Eu vou sair do, do jogo E entrar em outro server Pra ver se eu consigo a moeda também Porque eu tava naquele jogo lá Aí eu dei reset e eu não conseguia sair Aí eu, eu não consigo coisa. Aí eu não conseguia Como que era o nome? Eu não consegui andar, porque eu dei reset. Eu me matei, entendeu? Peraí, gente, que eu tenho que fazer atenção aqui agora. Eu já explico. Meio que eu dei reset e eu não conseguia me mexer. Eu não resetava o personagem em nada. Eu pensava que ia pra outro minigame. Aí pegou, meu pai teve brilhante ideia de sair do jogo. Eu entrei no jogo... Entrei no jogo, aí pegou. Eu... Aí pegou, é isso. E eu apareceu uma moeda na minha frente. Apareceu duas, só que eu consegui só pegar uma. Guys, guys, guys, achei, achei uma moeda. Não, pegaram! achar outra, eu já volto. Próximo game game... Mini game, guys. Novo show está tratando daqui a seis minutos. No caso, o um novo evento. Novo jogo. Gente, quando começar este próximo jogo, eu já volto. Gente, a Estela voltou. Tá. Esse jogo parece que as moedas Vai aparecer no ar, eu acho Ah, gente, esqueci de falar Voltei, né? Ou eu falei? Gente, eu tô com medo De passar despercebido por alguma moeda Quero pegar moedas, quero uma, gente Gente, só quero uma moedinha. Por favor, só uma moeda. Aqui é uma moeda, aqui é uma moeda, moeda, moeda, moeda. Gente, achei. Não pegaram! Ah, pegaram minha moeda, faltava só uma. ciência é uma virtude que eu não tenho. Uh. Aqui, ó, gente, uma vaca. E o Fonde você achou a capa. falso fur. Gente, eu não sabia desse prêmio. Eu consegui um prêmio que eu nem sabia que existia. Pegaram merda e não Não pode ir dos amiguinhos. O oh, pai, eu tô numa sofrência, pai. Moeda aqui, não, não. Ah, não, vai pra merda. Que jump do caramba fez eu perder a moeda. Meu, que raiva. Oh guys, é, então o minigame já acabou e eu não consegui pegar a moeda. Mas aí vai iniciar o último e eu vou tentar pegar essa moeda. Eu já volto. Voltei, guys. Então falta só um minigame. E falta uma moeda. Agora a gente tá voando aqui de uma de espaço, nave Eu espero que eu não seja qual o outro passado. Esse negócio, é, qual o outro? As moedas serão a mesma ali, ó. Peguei, peguei. Não vai pro merda. Jogo lixo. Acabar isso aqui, ó. Eu volto, tá? O tá toda arrepiada. Voltei, guys. Então eu já consegui. É, já faz um tempinho que eu tô aqui, eu esqueci. Ah, mas então, é, depois que eu conseguir as três moedas, vocês vão aqui, ó. Neste xadrezinho aqui. E nesse nessa parte aqui, ó. Em todas as partes vai ter esse carinha. Vocês vão falar com ele. Thank you. Você conseguiu agora o inventário? O inventário, ó. A asinha. A asinha. Vamos... vir aqui. Pra tentar equipar lá. Tô cansada. Recorri. Uh, cadê? A estrela. Minha Cadê? Gussi. Clask orchestra Já amei. Já vou botar. Ahn... Uh, Roupas aqui, já vamos fazer um outfit bem gato. Fazer um outfit bem gato. Sim. Será? Gente, eu não sou bronzeada, eu sei. botar isso aqui. Avançado. Pá. Pá. Aqui. aqui agora vamos botar só o cabelinho aqui para ficar completo. Na verdade, tem que botar peraí, acessório costa. Cadê ela? Cala a boca! Vamos lá, guys eu já quepei isso. Ah, sim, a asinha, gente, não carregou. Mas carregou o resto. Vou mostrar. Ok. Aqui, ó. Terminou, eu fiz esse mini combinho. Ficou bonitinho, eu acho ficou bonitinho, não ficou? Mas bom, eu já vou terminando por aqui. É, no próximo, nos próximos vídeos de Roblox eu acho que eu vou aparecer com a asinha, se eu não me lembrar de botar. Mas e então, pessoal, fez... Falou, mistério, falou, falou, falou, os os top!